Uma boa tarde, sou Maurício Mococa Hoje vou fazer um vidinho, um vidinho aqui da Asuariônica Aqui é um material que nós produz ele E o Edson aqui que vai gravar Então vamos... Vou pegar as inteiras essa aqui são as Asuariônica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 eu vou ter aí também agora outras coisas também que o pessoal aí tem, se perguntar, oh, faz, faz um vídeo aí é, mostrando, passando a ordem para as varelas. A radiestesia, todo mundo tem. Agora, nem todo mundo desenvolve ela. É, por exemplo, eu vendi desse material aí para a pessoa que simplesmente eles comprou para comprar. Achou, achou elas bonitas, comprou para comprar.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 Vai ser você fazer o comando para elas achar um objeto específico Aí vai ficar é é difícil Por quê? Porque elas têm muita energia Por exemplo, ela tem a, a energia do ferro do, No ferro tem duas, três energias Aí ela tem energia, por exemplo, do, das varas, ela tem energia da empunhadeira Agora, se você colocar o, o cabo de borracha é mais difícil ainda